Já teve aquele jeito que você achava que era um merda, que tudo que você fazia não era suficiente, que você estava atrás do que você tinha como ambição para a sua vida, para o seu trabalho, que todo mundo era mais feliz que você, enfim, você se sentia um bosta, né? Isso acontece de vez em quando comigo, principalmente hoje que eu toco projetos online, que, que é um mundo quando você olha para as redes sociais, para os grandes gurus do marketing, você, se não tiver muita consciência, você pode se intoxicar muito rápido, porque é um mundo de muitas comparações, muitas aparências, todo mundo mostrando o seu palco e ninguém sabendo do, do backstage, né, da, do que está por detrás das cortinas de cada um. Então é todo mundo só mostrando a parte positiva da vida. E é muito fácil você se sentir inferior. Você se sentir para baixo, né? E tem uma história que... A história que sempre me ajuda nesses momentos de falar Caralhento, tua vida é perfeita Do jeito que ela é Então relaxa, tá de boa Eu vou te contar agora para ver se Te inspira e te ajuda também Em momentos de questionamento, tá? Então, essa, essa história é conhecida Ela se chama... É uma história do pescador e do empresário Então o empresário ele foi tirar férias, depois de quatro anos sem tirar férias, foi para uma ilhazinha de boa. E nessa ilha, ele tinha um restaurante que ele sempre ia comer ali, almoçar e tal. E todo dia ele via o pescador saindo para pescar umas 10 da manhã, voltando ali umas duas da tarde, pescava três horinhas. E todo dia a mesma coisa. E ele chegou pro dono do restaurante e perguntou, pô, aquele pescador ali, conhece? Claro, pô, inclusive o peixe daqui, ele que nos serve e ele é incrível, o peixe maravilhoso e tal, ele sempre traz fresquinho, ele, pô, legal, vou lá conversar com ele. Aí chegou o pescador, nesse dia que ele tava voltando, falou, oi, tudo bem? Tudo e tal. Pô, bonito seus peixes aí, hein? Parabéns tal. Ele, pô, obrigado. E me fala uma coisa, é, por que que você pesca só três horinhas por dia, né, ele, ah, é mais que o suficiente aqui para eu vender alguns peixes, porque eu preciso, dar pra algumas pessoas, levar para casa e tá tudo bem, ele, pô, legal, e você já pensou em, em sair mais cedo, voltar mais tarde? Hum. Aí ele, é, poderia, mas não preciso, ele, pô, deixa eu explicar aqui uma parada então, eu sou um grande empresário lá de São Paulo, fiz MBA na FGV, na SPM, em todas as grandes escolas e entendo muito de negócio. Então, deixe-te dar algumas dicas. Primeira coisa: se você começar a acordar bem mais cedo e voltar no final do dia, passar mais de 8 horas pescando, você vai conseguir pescar muito mais. Ele? Ah, faz sentido. E aí, depois, você vai conseguir vender para muito mais restaurantes. E conseguir ganhar mais grana, sim. Ele é. Ah. E depois? Aí depois, você fazendo isso por alguns meses, você vai ter lucro suficiente para comprar outro barco, para contratar pessoas e você pescar por mais tempo. E aí você vai se tornar o maior pescador da região, uma referência. Olha que foda. Aí ele, pô, legal. E depois? E depois, você pode, com todo esse lucro, continuar reinvestindo, trabalhando mais pesado. E aí abrir uma fábrica. E você vai ser a maior fábrica de peixes aqui, de pescaria tal, de todo o estado. Ele, poxa, caramba, incrível. E depois? E depois que é a melhor parte, legal. Depois você vai ganhar tanto dinheiro com essa fábrica, você vai poder abrir na bolsa de valores a sua empresa, fazer um IPO, e aí você vai ficar milionário, milionário, vendendo, viajando pelo mundo, tal, se quiser, e depois você finalmente pode voltar ou ficar numa ilha, escolher uma ilhazinha, pescar três horinhas por dia, voltar, tomar vinho com a sua família, com seus amigos, tocar violão à tarde, tal, ele, pô, legal. E quanto tempo vai demorar tudo isso? Ah, pô, 20 a 30 anos, você trabalhando todo dia muito pesado, você consegue fazer isso tudo. É ele. Pô, entendi, doutor. Obrigado pela, pelas palavras, mas eu vou voltar agora, vou, vou almoçar com a minha família, depois vou tocar um violão, vou tomar um vinho com os meus amigos, sair, acordar cedinho e acho que eu vou já continuar o que eu tô fazendo, né? Ou seja... Às vezes, a gente já tem a vida que precisa, com tudo que precisa, com o tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, com a liberdade que a gente precisa, e a gente está sempre buscando mais e mais e mais por aquela ambição de ter que ter sucesso. E esse sucesso, talvez, já esteja muito mais próximo do que você imagina. Talvez você tenha só que... Tomar algumas decisões, mudar alguns aspectos, mas você não precisa viver que todo mundo ali nas redes sociais ou que o guru né, do marketing e tal fala que você precisa fazer, ou tantos dígitos que você precisa faturar, Para que você precisa vender 100 mil reais em 7 dias se você precisa de 3, 5 mil reais por mês? Será que você precisa se matar de trabalhar que nem um filho da puta? Ficar doente uma nova prisão, na prisão do marketing digital? Sair da prisão da CLT para entrar na prisão do marketing digital para ganhar todo aquele dinheiro e quando você ganhar, olhar para trás e falar caramba, 20 anos, 10 anos, 5 anos, o que for, passaram na minha vida, eu perdi a infância dos meus filhos, eu perdi um monte de coisa que eu poderia ter feito em paralelo se eu não fosse... Num caminho de tanta ambição e tanta necessidade de, de sucesso. Mas o que é sucesso para você? Talvez seja a vida do pescador. E talvez seja a vida do empresário. Tá tudo certo também, não tem certo e errado. Mas qual é o seu sucesso? Você não pode ficar vivendo o sucesso dos outros. Esse é o grande erro. Então, galera, espero que essa história aí que eu contei né pulei umas partes voltei e tal mas a moral dela é essa tenha te inspirado é uma história que me ajuda muito e se você quiser ouvir mais histórias de pessoas que já estão trabalhando na internet um novo salário em paralelo ao que fazem hoje é, tem um aulão gratuito onde eu revelo três segredos para você conquistar isso daí tá é uma forma muito óbvia de começar na internet, que pouca gente fala, que eu revelo lá, que é a forma como eu comecei. Na verdade, foi a forma, não foi a forma como eu comecei, eu comecei de outra forma, me fudi, e aí rapidamente mudei para essa forma. Então, se você quiser conhecer, é só clicar aí embaixo e escolha uma data aí boa para ti, que eu tenho feito essa aula direto para te dar o máximo de pessoas. Beleza? Seguimos!